oi gente hoje eu tô ensinando a vocês a como você ter um remote test lab ou seja você quer emulação Android se você não tem se você não tem seu seu seu se você não tem seu o seu, o seu Windows se você não tem o seu se tem um celular um pouco antigo mais antigo como o GAS 4 que você tem você pode você pode gravar você pode ter um, um remote teste lab você e vocês terem você pesquisar remote. remote teste lab é, eu vou deixar o link da descrição o site tá você baixar você escolhe o que você quiser né você vou escolher o Asus 22 não sei, Galaxy 22 Ultra. Eu vou deixar o link na descrição para vocês baixarem, tá? O aplicativo. Eu vou ganhar alguns, alguns. Eu vou deixar alguns dias aqui. Eu já, por acaso, já ganhei. Tente, aqui fala que tem, tente novamente mais tarde. Agora, aqui, aqui nesse site, você, você vem aqui, ó. Se você que você quer, eu só tenho 12 créditos. Agora, você se o seu que você quiser. Por exemplo, eu quero Galaxy, é, S22, é, o Galaxy S22, o Tab S8. Por exemplo, eu vou tocar aqui. É dois créditos. Se for duas horas, você tem que ter oito créditos. Tá lembrando. Você assenta o seu Android, se você quiser. Você deixa aqui, ó. Usa. Vai ficar em... Tem alguns dispositivos que são dos Estados Unidos, lá no teste tem um entomelar que mora no teste, mas não tudo bem. eu relação, gente. Bo você toca no um botão Start. Você tem que ter vários pontos para entrar dentro. Nem... Então, você toca no um botão Start. Tentou? Você tocou no botão Start? Vai aparecer uma tela. Do seu remoto teste dele. Vai aparecer um... Você vai ligar seu celular e vai ficar assim. Você, você rola ele. Assim, ó. É assim, ó. Entendeu? Agora, gente, vai ficar assim. Eu vou rolar um pouquinho. Vai ficar um pouquinho difícil de mexer aqui, né? Assim. É, gente, tá um pouquinho difícil. vou tentar assim. Então, gente, já que você ligou seu celular, seu, seu, seu corpo, pra você ver se seu ônibus original ou é o o o o, o core, você vem aqui, ó. Vem no seu... seu você vem nos configurações. Bola para cima. Então você vem aqui, ó. Procure por configurações. É, o meu vai ficar aqui, né. E nas configurações. Agora você... Aí ele vai ter roquinhos aqui. Tinha chato. Você vem aqui, ó. Você vem aqui. a bolt tablet. Ou alguma coisa assim. Software information. E você vai ver que o, o Android consigo ver direito. Calma. Aqui eu não consigo ver direito. Android... Ele tá falando que é um Android 13. Eu não sei porquê, não. aqui que fala que é o Android 12. Meu PC tem 8 GB de RAM. Lembra, só para PC forte esse aplicativo. Android 13. Ó. Falar, só fazer assim, ó. Eu não sei como é. Eu tô vendo que é um Android 13. Aí, ó. Gente, só isso, é só isso como fazer Então, meu celular é um pouquinho mais antigo Ele o 3 s né gente ele é um pouquinho mais antigo, eu mulei algumas coisas Eu mulei o, o KBC8, né E é muito antigo o Galaxy 4 Eu não vou emular o Galaxy 4 porque aqui não tem Galaxy 4 tem S10 ou superior então, gente, então, eu tô ensinando vocês a vocês como você faz isso. Se você tem. É, primeiro você tem que logar com sua conta do Samsung. Depois testar alguma aqui. Se você não tem um crédito, você pode adicionar. Aí se dá, tente novamente mais tarde, ou um dia, tanto faz. Aí você pode, você pode esperar alguns minutinhos você aproveita usa o celular antigo pode fazer root nele fazer tudo que você quiser e gente esse vídeo o vídeo hoje tá de como emular seu seu seu, seu, seu, seu, seu seu seu novo tá se você não tem é se você não tiver um celular se você tem um celular antigo quer emular seu galaxy só entrar por aqui né o galaxy tá o tab c 8 é o melhor seu meu tá melhor tá eu não tenho esse tab o, o galaxy o tab -S8. Porque o tab c 8 é muito caro. Eu emulei. Por disse que eu mulei ele. Então, gente, esse é o vídeo de hoje, ensinando como você faz para entrar no seu Gear Put. E fosse por aqui, tá? Tchau, gente! Esse que eu hoje, foi o vídeo e ficou por aqui. Tchau!